E aí pessoal, aqui Marcelo Dembittencourt do Drops of Software Quality. Neste vídeo eu vou ensinar o que é e como baixar o driver do browser ou driver do navegador web. No vídeo anterior eu mencionei o driver do browser como um dos pré-requisitos para a execução de teste automatizado. Esse driver é exercitado sempre que ao longo da execução do nosso teste automatizado algum comando do navegador é executado, como por exemplo no nosso vídeo anterior o comando get, que faz a solicitação da abertura de uma página, no nosso exemplo esse comando get será então repassado para o driver do navegador web Google Chrome, então driver específico, que fará a tradução deste comando e se comunicará então com o navegador web de fato. Como ele se comunicará? Através da API ou interface do navegador, chamada WebDriver API. Com o nosso teste automatizado, construído passo a passo, no vídeo anterior do canal, aberto na ideia Eclipse, vamos executar este teste automatizado, sabendo que o driver do navegador Google Chrome não está disponível na pasta c drivers, O executável, do driver do navegador Google Chrome, chamado chromedriver.exe. Então, vamos rodar para ver o que acontece. Veja que o teste falha, errors, 2, e aqui embaixo aparece a mensagem de erro. The driver executable does not exist, c ou seja, o JUnit está dizendo que o executável do driver não existe nesta pasta. Você então deve identificar qual a versão do navegador web Google Chrome que você está utilizando. Devemos clicar aqui nesses três pontinhos, vamos em Ajuda e então clicamos sobre a opção de menu sobre o Google Chrome. A versão é 73.0.3683.75 de 64 bits. Para baixarmos o driver do browser Google Chrome, vamos pesquisar no Google por download web driver Google Chrome. Clicamos nesse primeiro link downloads Chrome driver e nós sabendo que a nossa versão do Google Chrome é a versão 73, baixamos então aqui o Chrome driver 73 específico desta versão que estamos rodando. O nosso navegador, clicamos aqui, serão direcionados para uma página onde são listados os Chrome Drivers para os diferentes sistemas operacionais, como aqui neste exemplo estamos utilizando o sistema operacional Windows, clicamos neste aqui, Chrome Driver Underline win 32zip Vamos clicar aqui, mostrar na pasta para chegarmos até o local onde foi baixado o Chrome Driver. Vamos clicar no arquivo baixado.zip vamos usar um CTRL X para recortá-lo vamos criar a pasta Drivers aqui na unidade C caso ela não exista, nesse caso não existe Drivers e vamos colar o zip dentro dela descompacte o arquivo utilizando o seu programa descompactador disponível em sua máquina no caso aqui estou usando o WinRAR, vou dar um Extract Here. Pronto, agora temos o ChromeDriver.exe, Podemos deletar esse arquivo zip Vamos voltar no nosso teste automatizado aqui E como o executável está disponível nessa pasta, o teste deve rodar ok Vamos dar um run aqui então Já deu um starting chromedriver aqui, versão 73 Está abrindo o navegador web Legal, o Chrome está sendo controlado por um software teste automatizado, a página é aberta e fechada e o teste passou. Pronto, pessoal, agora verificamos que baixamos e colocamos no local correto o chromedriver.exe, que é o driver do browser que estamos utilizando para o nosso exemplo deste teste automatizado. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se para ser notificado dos novos vídeos. Agradeço pela sua audiência. Se gostou do vídeo, peço o um joinha. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.